Quer fazer das atividades físicas e práticas esportivas a sua profissão? Aqui no IEFSU de Minas, o Campus Muzambinho oferece o curso superior de Educação Física nas modalidades bacharelado e licenciatura. A graduação... Proporciona conhecimento sobre as práticas esportivas, além de desenvolver habilidades didáticas e pedagógicas, habilitando você a planejar, organizar e promover atividades físicas, sempre com o um foco na promoção da saúde integral. No Bacharelado em Educação Física, se adquire uma formação abrangente, que possibilita o profissional atuar como autônomo nos mais diversos setores, prestando serviços em atividades físicas, recreativas, esportivas, como personal trainer ou na recuperação de pessoas lesionadas. Já na licenciatura, o estudante estará capacitado para trabalhar em quaisquer instituições de ensino, públicas ou privadas, que promovam o ensino de práticas esportivas ou atividades físicas. Quer saber mais sobre os cursos? Então, acesse portal.ifsudminas.edu.br.